muito bem gente é muito bem estamos de volta com você né é um forte abraço aí para você que acompanha aí o nosso canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida né se é a primeira vez que você está aí assistindo um vídeo meu faz o seguinte né é, se inscreve no canal também deixa o seu like aí para nos ajudar tá bom muito bem hoje vamos falar de um belíssimo carro né que existiu aí no Brasil é e que praticamente deixa saudade, né, muita saudade aí da velha guarda, é a belíssima Veraneio, né, a Veraneio é, que começou a sua fabricação aí no, no, no, na, na metade dos anos 60. É, para ser mais preciso, em 1964, é, a Veraneio começou a ser produzida no Brasil, né. Mas antes, em, até 63, era essa aqui que era produzida. É a famosa Amazona. É Amazona. No começo eu eu, eu entendia que era Amazonas, né? Mas não é não, né? Amazona. Até de até 63 foi a Amazona que foi produzida. Depois em 64 começou a ver a Nei. Olha, olha que coisa linda essa aí, ó. Essa é uma de 1964, a primeira série que foi produzida. Quatro Farol, né? E um bruta carrão. A próxima foto vai, é, vai, aí ó, tá mostrando aí, ó, por dentro dela, né? O espaço que esse carrão tem, gente. Olha só que maravilha. Isso pra 1964 era um espetáculo, né? É uma carroceria espetacular, grande. Nove passageiros. Você já pensou aí, você tem um carro com nove passageiros? Olha esse para-choque aí, né? Muito diferente de hoje, hein? Os carros de hoje, nem para-choque tem... É um negócio meio cheio de fibra, uma rolaiada lá que se bater, rebenta tudo, né? Esse, esse para-choque aí era difícil de amassar, viu? Tinha de rebentar muita coisa na frente para conseguir amassar, viu? É muito lindo esse carro. É, as próximas fotos vai, vai mostrar mais direitinho. Olha aí, por dentro. Por dentro. É uma perua veranei de 1964 essa foto. Olha só a direção, painel tudo muito chique, tudo muito espaço, nove lugares. É, um conforto excepcional. Eu mesmo cheguei a viajar em uma delas. Aqui estamos mostrando aí o um motor, né? É um motor de caminhonete, evidentemente, que na realidade é veraneio, né? É uma caminhonete com capota, né? É para simplificar mais para você entender, é uma caminhonete com capota que foi começou a ser produzida com a intenção de é, com a, simplesmente com a intenção de ser um carro grande para a família, né, é passar as férias, né? levar todo mundo, né, levar, levar até o cachorro, né? que é um trem muito grande, né? uma, uma condução grande, dá para levar tudo, né, o cachorro, o gato, a, os filhos, tudo, né, é, mas na época, né, como era o carro utilitário mais é, grande da época, é... Ela foi produzida para tirar férias com a família, mas foi muito usada principalmente para ambulância e para polícia. Inclusive no meio da polícia ficou com, conhecida aí como Camburão. É o terror dos bandidos, né? o terror dos pilantras. Olha aí o tamanho dela. Essa aí está tá mostrando aí é, o tamanhozão desse belíssimo carrão de 1964 ainda essa foto é uma original de 1964, não a foto, né, é o veículo, é, ela tá toda restaurada, essa aí, coisa linda, hein, é, coisa linda, é, o problema da, da Veraneio, né, que por ser um carro forte, lataria, pesada, é, ela gastava muito na época, né, e geralmente a gasolina, olha aí, olha essa que coisa linda, é, a gasolina na época não era óleo, né, que igual a, a maioria das caminhonetes é hoje, essa aí na nessa beira de praça aí ficou muito bem essa foto, né? É nove lugares e Camburão, né? Eles gostavam, eles gostavam desse tipo de carro para polícia porque ela lotava de larape lá atrás, né? Eles mandaram adaptar uma fazer uma gaiolinha na parte de trás lá da, da onde leva o maleiro e lá levava só a larape, né? Só a pilantra. Olha aí, essa bem trabalhada essa foto de 1964. É, essa aí pra, é uma exposição né? assim que foi fabricada bateram a foto a gente fez um trabalho legal né? para o pessoal ver mais direitinho é, ela tinha muito espaço na parte traseira tanto na parte traseira como na parte de é, passageiro como na, na companhia ali do, do motorista também né? a parte da frente ali era bem espaçosa era uma super caminhonete super confortável só quem andou para saber disso, eu já viajei para o estado de Minas há muitos anos atrás com uma e andava que era uma beleza na pista. Olha aí, ó, essa Negrona aí, ó, essa Pretona é originalzinho de 1966. É, todas elas no mesmo estilo, né? Deus de 64, quando começou, elas mudaram pouco os modelos, né? É a modelagem dela foi mudando, mudando muito pouco com o decorrer do tempo que começou em 64 né é, com a parada de fabricação da da é, meu deus do céu da amazona é, ela entrou em série e começou a ser fabricado em 64 né 63 a amazonas parou 60 a amazona parou e, e em 64 começaram a fabricar ela e ela foi até nos anos 80 praticamente com a mesma modelagem mudando pouca coisa é, a aparência Aqui tem vários, várias fotografias que vai mostrar, mostrar inclusive, é, os famosos camburão, né? Essa aqui, olha que coisa linda, de 1976, é praticamente um modelo de luxo é, para a família, né? Que, quem tinha um carro desse nessa época, só rico mesmo, né? Que era caro. Coisa boa tem de ser caro, né, Diego? É, um abraço lá para o Diego, né? Sobreira lá de Carandaí, Minas Gerais. E um abraço para você também, né? Que está aí assistindo esse pequeno documentário que estamos fazendo aí desse belíssimo carro que foi fabricado no Brasil de 1964 a 1984 e 84, com essa versão e depois até 94 com a versão né a versão quadrada essa foi até 84 com essa versão pouquíssimo, pouquíssimas mudanças né mas, até depois de 84 a 94, ela foi com a versão quadrada. Aí, ó, mais uma versão luxo de 76. Aí, ó, você pode notar, né, que mais ou menos está numa beira de uma praia. É, o pessoal usava muito para viajar, né? É, férias e outras coisas mais também. Mas a frota maior que teve no Brasil, por ser um carro caro, né? É, foi realmente de ambulâncias é, da polícia e também das funerárias, né? As funerárias usava muito, era um carro muito espaçoso. Esse aí já, é, essa aí já é uma versão de 1982, Você é, pode notar que um pouquinho há pouquíssimas mudanças na grade da frente. É, a Carlota e a Carlota já não é original, né? É, essa Carlota não saiu em 82, não. Já foi uma adaptação e tal. É, me parece que esse, esse, esse aparato tem lados aí para subir nela também não é original é adaptado mas é uma beli, um belíssimo carro né? tá praticamente restaurado de 1982 e que vale a pena recordar né? é o pessoal igual o Nelson e outros demais aí lembra, se lembra muito bem desse tipo de carro e eu tenho certeza que vai é, se agradar muito nesse trabalho olha aí mais uma versão essa de 1976 pelo que eu estou vendo aqui na foto é, a Carlota tá, tá originalzinha, né? Tá tudo original aí Tá tudo original, tá belezinha é, Foram fabricados muitas unidades da época E hoje, praticamente, depois que saiu do mercado É raríssimo você ver é, uma unidade correndo por aí, né? E quem tem não vende, viu gente? Olha aí, essa de 76 também, ó Quem tem não vende é, E quem vende é caríssimo é caríssimo, Para você fazer uma ideia, uma, uma de 1968, o pessoal fala entre 25 a 30 mil reais, é, restaurada aqui em Ribeirão Preto, né? É, aqui tá a versão camburão, isso aqui era o terror dos pilantras da época, né? O pessoal cascava fora, olha o camburão, aí só via negro correndo pra todo lado, né? Porque aqui atrás, inclusive, né? É, é essa gaiolinha que tinha aí atrás... Você pode notar que é o tipo de uma gaiola que fizeram no maleiro ali. É, cabia um punhado de pilantra ali, né? E eles iam tudo com acertado ali. chegava e rissava o sarrafo nele lá na delegacia, né? Não tinha dessa. É, na época a gente não tinha boi para ladrão não, né? Só hoje, né? Só hoje, no pleno século XXI, é, em nono de 2020, é uma tribulação. Olha aí, um camburão preto é, mudava sempre de cor, né? É, referente a alguns estados alguns estados usavam ele preto assim e outros vermelho acho que teve tem, tem outros estados aí que usavam acho que a cor azul e branco não eu não sei bem qual estado que usava mas eu cheguei a ver também né cheguei a ver também dessa cor e para passeio é claro né tinha de todas as cores né é, tinha laranja tinha é, até camburão é, aliás até veraneio amarelo eu cheguei a ver azul é, de tudo quanto é cor, mas uma mais bonita que a outra. Olha aí, essa aí é uma das últimas versão desse modelo da Polícia né, do estado de São Paulo. É, dá para você fazer uma base, né? É uma base, uma das últimas viaturas desse modelo, provavelmente em 1983, 84, eu não sei bem. Não tá marcado aqui o ano dessa viatura, mas muito linda, hein? Muito linda. E a parte de lataria disso, gente, isso aqui era é, só uma bem dada mesmo pra poder amassar, viu? Que é forte demais da conta. Só quem conhece essa frente, esse para-choque é, isso aí tinha de bater com um caminhão pesadíssimo né, pra arrebentar tudo. Não é igual os carros de hoje, não, né? Os carros de hoje encostou, acabou, estourou tudo, lascou, aí pronto, né? E a vida da pessoa vai embora. Uma ambulância, né? É, pela frente dela é uma ambulância aí de 1982 por aí, entre 82 a 83, você pode ver que a frente é um pouquinho diferente já daquelas que nós mostramos tá aí né, azul e branco é, em algum estado brasileiro usava muito essa cor também, eu lembro da cor, mas não lembro qual o estado é, me parece que é da polícia né, é, me parece que é da polícia porque aquela gaiolinha ali atrás né não, é, não tem como negar a coisa né e enfim, né? Um carro super utilitário. Que foi fabricado aí praticamente quase três décadas. Foi muito usado. É, tanto no poder público, né? Como no particular. E hoje deixa a saudade aí dos brasileiros, né? Porque tudo que tá vindo agora é bonito. Mas a qualidade é quase zero, né? Isso é isso em geral, né? Principalmente no Brasil. Olha só por dentro, gente. Ó. Por dentro, olha o tamanho dessa perua né olha o tamanho dessa perua que coisa linda você é, pode notar que a lataria é coisa de primeira é o, o assoalho né e aquelas que ainda estão por aí ainda dificilmente precisa de tanta recuperação pois isso aí é coisa que durava muita muito tempo muitos anos né hoje existe uma versão andando por aí a de passeio que é essa versão aí em pleno 2020 mas me parece que já tem até outro nome, né? Tem até outro nome, não é veraneio. Dizem que é oriundo da veraneio, mas é aquilo que eu, te falei, eu falei, né? Para-choque e outras coisas mais, deixa muito a desejar. Qualidade, provavelmente, deixa a desejar também, né? A veraneio se encerrou a fabricação em 1994, depois, é de ter encerrado aí devido aí à tecnologia moderna que existe hoje, tá bom? Deixe seu like, se inscreva e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você que acompanha o meu canal, eu sou o professor Boina, que está todos os dias na Rádio Saudade do Sertão, das 7 às 8:50. É claro, segunda e terça, meu parceiro Diego Sobreira, direto de Carandaí, Minas Gerais, eu a partir da semana que vem, né? em nome de Jesus, estarei direto de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!